Antes de você pular a introdução nesse vídeo, você verá desespero. Eu não tenho arma, eu não peguei arma, não peguei arma, não peguei arma, pegue arma. Cobrindo que é que nem se é assim, que tem que comprar arma. Ah, velho, tem que comprar arma, eu não posso acreditar nisso. E uma coisa que só... Então, uma minigun. Pera, que rolê é esse? Gente, então dá like no vídeo. Eu editei um pouquinho diferente, espero que vocês gostem. Beijinho. Cuidado. Desculpa, desculpa, desculpa. Achei que era um zumbi. Desculpa, eu sei que tá porra, sem máscara, mas desculpa. Carai. Olha que bonitinho eles gritando porque estão pegando dar. fogo. Ai, que bonitinho, né? Eles gritando de dor. Não, não, é Ai. bronzeado, pô. Se eles não sentem dor, então por que quando a gente seta um tiro eles dão um zumbi? <risos> Toma um aí, mano. Tá quase tomando ruim, velho. O teu cu? Skid, é aqui, eu te protejo, Skid. Eu tô sem voando muito longe. Morra, morra! Ai, ai, ai! O que, ai, que ai, aconteceu? O que aconteceu? Eu, eu, Eu tô indo pra um outro mundo. Gente, pega na minha mão. tá da garagem. Ah, tá. <risos> Cadê o grupo? O Gordão, o Gordão, o Gordão, o Gordão. O, o, o, o, o Guru tá Boa. Mano, tem muito zumbi lá. Ah, só... ah, eu vou morrer. Eu vou falecer. Eu estou indo falecer. Estou, estou indo conhecer a vovó. A vovó já tá aqui, eu VX. <risos> Skid, abaixa, abaixa, abaixa, abaixa que eu tô tirando. <risos> Meu Deus! Quem <risos> se atrás, Atrasa, atrasa, atrasa, um cordão! Ai! Ah, <risos> Explodiu caiu, em caiu, mim! Caiu, caiu, caiu. Oh, se der aí, eu queria... Assim... Está Agressivo? Ah, meu Deus do céu! -se. <risos> se tivesse acertado, pelo menos, <risos> mas nem mas isso... Acertou? É oh, tem uma doze aqui! Por aqui, tá. por aqui! Dá licença, é. dá licença! É. Dá licença. Ah. Bora, bora, bora, bora! Pera que eu não sei o que eu tô fazendo com a minha arma. Tem desfibrilador. Dá pra comprar vai. desfibrilador. Também é. acho, também acho. As minhas silenciadas vão no rush. Pera, pera, calma, calma. No, no rush. Piu. Piu. Pulando e atira. Pulando e atira. Olha é esse... aí, ó. Eita. Aonde? Aonde tá, vindo? Aonde tá vindo? Daqui? Meu Deus, corre, corre, meu Deus, corre. Vai, vai, vai. Alguém ficou pra trás? Fugi caiu na água. Nem ferrando. Pera aí, pera aí. mandei, aí, manda, aí, manda aí. Nossa, tem um cara gigante de um bração! Oi, cara gigante de um bração, eu queria te conhecer. Calma aí, calma aí que eu tô, tô segurando aqui o pessoal. Ô, uh, oh, gente, tá chegando um gordinho ali. Ele quer falar comigo, gordinho. Eu não, eu não quero falar com ele. Ô, oh, caralho, eu tô ouvindo barulho. Aí o barulho. <risos> Oi, gente, vai, caralho, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Pera, que rolê é esse? Vai, vai, vai, vai, vai. Gente! Uma minigun! Deixa comigo, porta tá de minigun! Me dá cobertura, vou botar explosivo. Vem que eu tô eu de minigun. Você que tem que vir. Vou botar explosivo no barco. Ai, sério? Por que eu botei um minigun aqui então? Calma aí, calma aí. Se tiver grandão, só recua. Fude, tu cuida das os quatro da frente. Vai, vai, vai. Se o tiro de 12 aqui é muito pé. Um tiro. Fuji tem um gordinho vindo aqui, ele, ele falou que gosta muito do teu canal e ele queria perguntar cadê o Hyron, tá ali ó. Skid tem um gordinho em cima de nós. Corre, corre, corre! corre peraí, peraí! Aí. Corre, corre, corre, corre. Pega a minigun, pega a minigun, vai Skid! Sucumbam, um Vai! Engardeira, bum! Esse dinheiro dá pra guardar pra alguma coisa ou nem? O Eu só tô vendo, eu só vou assistir, só vamos ver o Fuji morrer? Eu... Vai fugir, vai fugir, eu, eu confio. Dá pra ir ruxando? Rushando? Vamos ruxando, pulando. Dá um rio, dá um rio. Eu vou me ferrar, né? Porque só eu tô descendo rápido. Ah, vocês já estão lá na frente, velho. Tem uma Tech9, mano. Tem uma Tech9. Tech9. Sobe aí todo mundo no caminhão. Vai, vai, tô aqui também, tô aqui também. Sabe todo mundo. O que, que vai fazer? Não. Nossa, que que é isso? Nossa senhora. <risos> Fecha minhas costas. O pai tá abrindo aqui espaço. Ó, oh, tem vida aqui, vida aqui, vida aqui. Eu tô uh, não é vida não, é e munição, é tem muita munição. Será é que eu pego a Uzi? Gosto tanto de... Ah, vou pegar a Uzi, ela tem mais, ela dá, sei lá, tem algo positivo nela. Ué, ah, da hora? Ah, ah, não! Uh, gente? Não, não, não, não, Tropecei, tropecei. A gente tem que destruir não, não, o rolê. Fugir, fugir. Ah tá. É legal que a... Ah, ferrando. É legal que, tipo, a ajuda não é ajuda. É tipo, vem, tam, vem, vem, vem, vai. Ah, não, fugir! Mano, até um. Mano, não vou falar mano, o que tu mano. é. Gente, melhor se juntar, não? Eu tô em cima do. do. do Cirilo aqui. Esqueci o nome do lugar, mano. Qual é o nome disso aqui? Ah, velho. Celeiro. Isso, isso. Ah, velho, só errei umas letras aí. Não é demais. Isso aqui explode? Sim. Explode. É vermelho e parece um barril? Explode. Ah, mas a gente já fez tudo que tinha que fazer, lá. Ai, cara! <risos> ele vai jogar granada, A gente. Ele vai jogar, ele vai jogar. Tem sorte disso não ser granada, viu? <risos> Comprei 12, vambora. Ah, mano, eu botei mira na minha 12, velho. Por quê? O, choma, tá malu... o, o Rush tá maluco, mano. Tá. Fogo no buraco! Zecu. Oi, senhor zumbi, que tem um braço muito forte. Nossa! Nossa, o braço dele é forte mesmo. Oh-oh. Uh Chega de taruga, de... olha... Caralho, o cara roubou um M4 na moral assim. Caralho. Ah, mano, encontrei uma M4 no chão, mó otário que subindo Vocês viram esses homens subindo oh, pro céu? Ó, pro céu. Tá subindo? Aqui, ali. O arrebatamento começou. Não tem, não tem. Não tem. <risos> o arrebatamento começou. <risos> ó, te dropei não, não M4 não, não, aí, Fuji. Tá, tá, fe oh. tá feliz, Fuji? Tá feliz? Mano, <risos> que, que é, que é eu isso, peço? velho? Skid! Vambora! Fica não pra esse zumbi aqui, olha pra esse zumbi aqui. Fica vendo, fica vendo. Uma hora ele sobe. Pera, esse zumbi? Ah, acho que era outro. Tá. É, eu vi. Subiu, ele subiu. Desceu. Subiu, ele subiu. Desceu. Ah, tô. Toma, toma, toma. Tom. Ai, caralho. Tá quem? Ah, quem tô conseguindo, tá de sacanagem? Tem consertar as barricadas. Pera aí, pera aí que agora tá meio complicado pra consertar. Vai, vai, eu tô segurando aqui. Vai que eu tô segurando aqui. Vou... Uma dosezinha aqui, hum. Gente, eu tô... Ah, tu tem que arrumar três vezes aí. Bota aí, bota aí. Boa. Agora aparecendo. Nossa, mano. Tô de ponto 50. Vai, se vir o grandão, deixa pra mim o grandão. Eu errei o tio de... Meu Deus. Ai, me pegou! Tá me machucando. Ai, nossa, ele tá me levando como se fosse um bonequinho. É Black Friday, aí Ah, caraca, eu tô... Tô todo vomitado, mano. É tocando o sino. Ai, ai, ai. Ai, ai eu caí. Ai, é ah o não, tem um da... half meio em mim. Bate em mim. Ai. Ah, seu honesto. Essa coisa aqui veio com problema. Ah não, Veio mesmo. <risos> eu falei. Ah não, acendo cara Nossa senhora. <risos> eu entrei no quarto <risos> e fecho isso. Tem 50 meu zumbi, calma meu aí. Meu Deus. Ah, você não tem uma granadinha, não? Não. não. Seria é boa, né? Relaxa. Tá, tá tranquilo. É só mirar e atirar. Hum, não tá não. Hum. Ah, ah, Prende, ah, me pegou. Eu tô, tô, tô, tô atirando. Fudeu, eu tô sem munição. Ah, nem eu... ferrando, nem ferrando. Seu gordo, gordo, o gordo vai vomitar. Hum. Gord, gordo. Ai, eu caí. Vomitei. O punho inteiro tá do lado de vocês e o gordo tá em mim. Ai, velho. Que difícil. Aqui, vambora, vambora. vambora. Vai, vai, vai, vai. vai. Bora, bora, bora, bora. Ai, ai. Eu Não! Não, sem mim. É mentira, eu tô indo. aqui puu. Daqui a do z só corre. Puta porra. Tá caindo é pra mundo trás mundo agora, mundo. velho. Calma aí. Se foda eles né? não fui. Se foda. <risos> <risos> uma... Mano, se grudasse, eu ser uma muito bom. Tem uma repica aqui, velho. Tem uma r -pica. Eu quero, eu quero, eu quero uma R-Pica. Ahn... Uh... Olha, dá mais dano que a minha, então. Acho que eu fudei. Ah! ah meu Deus, quem é que foi, velho? Foi o Fuji. Pô, Fuji, vem aqui. Que? Não! Gente, fudeu. Uh, então, não. Tem um lugar que tu escorrega e tu vai escorregando sem fim. Que legal. Ah! Tá pegando fogo. É... Aqui, ó. Aí tu bota assim. Skid, não fica aí que senão vai entrar em outro buraco. Não, não. Relaxa, relaxa. Tô, tô vendo aqui o tutorial no YouTube como é que... Como é que atira. Ah, acho que eu descobri. Fuja de você muito esperto. Gostei da sua inteligência. Posso lhe acompanhar? É, você, só você que é burro demais, mas pode. Ah, ah, a caramba. gente fica, fica só vendo os otários morrer. Me ajuda, mano. Tamo atirando, tamo atirando, tamo atirando, relaxa. O que é isso? Hã? O machado atira aqui, galera. Aqui, ai, ele tá vindo oh, a gente, oh, relaxa. Ai, oh, ai, ah, tá é, é, caralho! Eu tava na, tô na merda também. Eu tava recarregando. Fugiu que, que ela atirar, aqui, velho. Que não era aí, eu sou cabeça de pica. <risos> Opa, oh, Vou morrer. Não vai morrer, tá com mais vida que eu. Beleza, hein? Carro falou, vambora, vambora, vambora. É, é real pra ir no carro. Eu tô... Eu tô o que é sucumbam? Não entendi. Eu tô sugando. Ó, ó, tamo sendo da hora. Sendo Legal, ó, oh, driftou ali, ó. Oh, barro. Será que esse aqui é o final? Ah, não vai ter nessa, nessa beta... Tá concluída. Ah, não vai ter nessa beta aquele treco gigante, o bicho do capeta? Nossa, tem mais é. campanhacinha... Assim? É, tem mais um, acho bom. Boa, Fuji. Parabéns, seu do grupo. Saí? Saiu? Saiu.